E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar um pouquinho sobre aproveitar os dados que você tem na mão. Quem acompanhou a série da Black Friday viu que eu falei muito disso, né? De você usufruir do que você tem de dados para poder criar ações e poder sim tocar a sua empresa baseado em dados reais, né? Muita gente que eu encontro, muita gente que está nas lives, muita gente que vem me perguntar, fala que ah, o bom do e-commerce é que eu tenho acesso a tudo, no marketplace eu acabo não tendo acesso a nada. Eu até concordo contigo que a gente tem diversas informações que a gente não tem mesmo como a gente teria no e-commerce, né? A gente não tem um relatório de visita tão preciso, a gente não tem ali um, um índice de conversão tão preciso do seu produto, você não tem diversas informações que sim, na sua loja você consegue. Mas ao mesmo tempo, você também não pode se fechar e achar que você não tem dados nenhum. Porque você tem sim se quem compra de você é homem ou mulher, você tem se quem compra de você está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, tá na Bahia... Você tem informações para saber se essas pessoas estão né, parcelando ou pagando o seu produto à vista? Você tem informações para saber se elas compram mais na primeira semana do mês um determinado produto, na segunda, na terceira ou na quarta? Ou identificar se próximas datas de pagamento um tipo de produto seu vende mais ou menos? Você já parou para pensar que você tem dados? E aí sim eu vejo uma vantagem perante os e-commerce é que a, o poder de quantidade de dados é muito maior do que no teu e-commerce. Se no teu e-commerce às vezes hoje você está fazendo ali 200, 300 vendas e você está fazendo 3 mil vendas no Marketplace, você com certeza consegue também extrair excelentes dados e dependendo do dado com muito, muito, muita maior né, quantidade do que no teu e-commerce que você faz às vezes 10, 20 vezes mais vendas no Marketplace do que no teu e-commerce. Tá? Então, extraia, junte os dados, se você tem um e-commerce do seu e-commerce, case com os dados do seu marketplace, veja os comportamentos, mas você consegue ir tirando informações. Tá? Você vê, às vezes, pessoas na loja fazendo, ah, não, em duas vezes sem juros só, porque é o que eu quero. E se você no marketplace está entendendo que o comportamento do teu público é em três, quatro vezes naquele produto que vai ser o seu produto estrela no seu e-commerce, será que não vale a pena você testar essa informação? Usar os dados que você tem são fundamentais. E que hora que você vai fazer isso? Talvez no domingo ou no sábado. Você vai pegar um dia que você tem tempo para sentar e analisar esses dados. Você vai usar ferramentas para compilar essas informações e poder extrair um relatório mais fácil de todas as suas vendas, analisando isso de forma mais correta, né? sabendo para onde que você vende. Um simples relatório sobre as suas notas fiscais pode te dizer para qual região do país que você vende mais. Para qual cidade que você emitiu maior quantidade de número de notas, né? Então, usar essas informações são extremamente importantes, vai fazer com que você consiga planejar Black Fridays melhores, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, natais, ou qualquer outra data e qualquer ação melhor, vai fazer com que você identifique, às vezes, dentro do seu nicho de mercado, um potencial de fazer uma ação fora de todas as outras datas, porque naquela época teve um aumento e que isso não é notado às vezes ou não é uma data tão importante por ser algo muito específico para o restante do mercado, mas por ter um negócio pode ser. Vou dar um exemplo aqui, né? vamos falar em é, a, mundo dos pets, né? Ah, sei lá, tem o um dia do, do, do, do cão solidário, não sei, estou inventando aqui, né? digamos que tem algum dia específico dentro disso e, e é um segmento que você atua e você sempre nota mesmo pelos dados que você tem mais venda em um determinado período por causa da proximidade dessa data. Então você pode criar dentro do seu negócio, mesmo para marketplace, mesmo dentro dos marketplace, você pode criar a semana do cãozinho solidário da loja Tchuk tchuk Blibli, -bli, entendeu? Então você consegue criar ações diferentes fora do foco, fora das grandes ações e fazer o seu faturamento sim ter os mesmos picos muito bons quando tem ações que são feitas durante o ano todo, tá? E aí você vai pagar mais barato num tráfego, você vai conseguir trazer isso melhor para o teu negócio, tá certo? Então é muito importante que você estude os dados que o seu negócio possui. Por mínimos que eles sejam os dados, você deve estudar esses dados, tá? Você vai construir curva de compras melhores, você vai construir curvas de vendas que vão te dar mais informações, você vai ter melhores condições de frete, você vai melhorar a sua embalagem, você vai economizar em alguma coisa, com certeza você vai tirar dados e vai fazer com que o seu negócio evolua mais. Fiquei curioso agora, coloca aqui embaixo alguma coisa que você não teria percebido se você não tivesse feito um relatório se você não tivesse emitido um relatório. Coloca aqui que eu quero saber. Um grande abraço para você e você conhece os dados da sua empresa?